Que deu umas revelações pra lá de interessantes em relação à saga final E o que teremos no ano que vem para o One Piece E tem muita coisa pra gente conversar aqui nesse ponto Aonde saiu essa mensagem? Na Jump Festa Que é um mega evento feito pela revista Shonen Jump E todo ano o Oda ele deixa uma mensagem para os fãs Então foi daqui que saiu a coisa da lenda à espreita no país Deu ano que o ruivo iria se mover tudo veio da Jump Fest e aqui temos algo muito similar, muito parecido que a gente vai estar discutindo Eu vou colocar aqui, aproveitar que o Opex traduziu a mensagem e a gente vai ler junto Até chegarmos nos pontos mais interessantes aonde vamos discutir tudo isso Se você é novo no canal, aproveita aí para se inscrever, se você já é da pior geração já sabe né Deixa aquele like para dar uma força para esse vídeo, mas vamos lá, vamos ver a mensagem aqui que o Oda deixou pra gente então vamos lá, eu vou pegar a parte principal aqui da, da leitura da carta para não ficar tão longo, porque eu comecei ali ele agradecendo sobre o filme Red e como é que foi o trabalho desse ano, mas vamos pegar aqui essa parte que eu acho que é onde as coisas ficam bem legais. Já se passaram mais de 25 anos desde que a série começou e tem sido uma história tão longa, mas também estou muito feliz que este trabalho continue assim. Fiquei muito empolgado quando o arco final da série começou e encorajei as pessoas a ficarem empolgadas com isso, mas não tenho planos de encerrar a série tão cedo, então vocês podem relaxar e ler tranquilos, Olha que legal isso. Então ele não tem planos para encerrar One Piece tão cedo. Eu só acho que teve um erro na tradução aqui sobre arco final. Não é o arco final é o Egghead, né? A saga final. Os arcos compõem a saga. Então teremos a saga. Vamos ter mais aí uns quatro, uns quatro arcos pelo menos para estar tá encerrando a série de One Piece. Beleza? A gente vai falar um pouquinho mais disso aí que ele não quer encerrar tão cedo. Bom, no ano que vem, o jogo de videogame no qual estamos trabalhando há seis anos, caramba, seis anos. One Piece Odyssey será lançado Também estamos preparando diferentes eventos de palco E o live action de Hollywood também está em produção no momento Temos a filmagem em base da primeira temporada Houve muito trabalho nos bastidores Mas eu era o mais preocupado durante o processo Mas está realmente incrível E no próximo ano, na série de mangá original Acontecerá um confronto entre aquela pessoa e aquela pessoa Já começou a jogar a linha na fogueira, né Oda? Esse é o tipo de história que você pode esperar Se eu tiver que dar um título de alguma forma eu a chamaria de um grande Battle Royale. Espero que ninguém morra. <risos> por favor, esperem ansiosamente por One Piece no próximo ano. Então vamos lá, meus amigos. Eu acho muito legal que o Oda ele veio com esse trecho de que One Piece não vai acabar tão cedo... Porque durante todas as últimas entrevistas dele, era 5 anos. Agora vai acabar com 5 anos One Piece, 5 anos. Agora ele falou que não tem planos pra terminar tão cedo. Sabemos que estamos na reta final, a última saga de One Piece já começou é inevitável. Uma hora vai chegar esse fim e o outro não tem como esticar muito mais a história. Só que isso aqui me deixa feliz porque eu tenho a impressão que ele vai realmente trabalhar na sua história de uma forma mais é, detalhada, bem escrita que não cometa os erros que cometeu em um ano de acelerar algumas coisas, que faça agora esse arco, fazer todos os arcos dessa saga final, de uma maneira que ele possa realmente explorar do jeito que ele sempre fez em toda a sua série One piece. Eu acho que esse último mês de descanso que ele teve, lembra que teve um mês de descanso? Que ele foi ver as filmagens do Live Action, deu uma renovada nas energias do Oda, né? Acabou, já passou o filme Red, acho que ele teve muita pressão sobre essas coisas. Então espero que essa saga, eu pelo menos estou gostando muito de Arghead, está sendo um arco extremamente dinâmico, interessantíssimo. Você vê que não é apressado, ele está entregando informações, mas sempre deixando coisas entreabertas. Eu espero que ele consiga continuar assim até terminar a sua obra, sem pressão, afinal já são 25 anos porque acelerar as coisas nesse ponto, não é verdade? Agora vamos lá, aquela pessoa vai lutar contra aquela pessoa, quem é galera? Na minha humilde opinião, Shanks vs Barba Negra Eu não acho que é Shanks e Luffy, né? Não faz muito sentido ele colocar aquela pessoa contra aquela pessoa Eu acho que é Shanks e Barba Negra Eu já vou explicar pra vocês porque eu acho isso é, Ontem eu tava fazendo uma live e as pessoas falaram do Shanks vilão Quem sabe é o Shanks vilão lutando contra o Luffy É uma possibilidade, né? Não dá pra saber quem é Mas minha aposta principal é que Shanks vs Barba Negra vai acontecer Só que, pegamos em retrospecto as outras mensagens do Oda na Jump Fest. A lenda espreita no país de Wano que vai surgir, tem relação com Barba Branca e vai ser o maior inimigo dos chapéus de palha. Acabou o arco de Wano e não tivemos uma menção direta sobre quem era a lenda espreita. Nenhum personagem novo foi adicionado, então quem é a Volta dos Rocks? Beleza, podemos deduzir, quase que afirmar com certeza. Mas o Oda não colocou o termo lenda espreita no mangá né? para termos certeza. Próxima a Jump Fest. É, 2021 é o ano que o homem do cabelo vermelho vai se mover. <risos> 2022 o Shanks apareceu em duas páginas. <risos> Mas ele se moveu, né? Pelo menos não foi em 2021, foi em 2022. Então essas mensagens do Oda, é, geralmente acabam causando um hype mais do que necessário, quando o que acontece não é algo Tão impactante assim O que, que eu acho que é a relação aqui Que ele tá falando sobre aquela pessoa Contra aquela pessoa Shanks vs Barba Negra, mas não a luta Que você está pensando Que vai ser, aquela luta definitiva Dos dois Yonkous. eu acho que o Oda Vai mostrar a primeira luta Deles, como Shanks ganhou sua cicatriz Eu iria para esse caminho De ser um pouquinho mais perto no chão a, a, o embate dos dois que aconteceu no passado, logo quando os piratas do Roger terminou E quando o Shanks ganhou sua cicatriz do Barba Negra Essa luta, querendo ou não, ela é interessante porque vamos saber como surgiu essa rixa Essa preocupação que o Shanks tem em relação ao Barba Negra E pode acabar nos dando algumas revelações em relação ao seu corpo estranho Porque lembrem que o Barba Negra criança foi onde surgiu a informação de que ele não dormia Com o Shanks e o Bug comentando sobre isso Então, meu palpite aqui, Shanks... Versus barba negra, ou melhor, Tite que não tinha barba ainda Jovens, e é quando o ruivo acaba ganhando a sua cicatriz Pode ter uma revelação a mais aí, uma fruta, terceira fruta que a gente desconhece Fruta do hipopótamo, pode acontecer essas coisas É minha aposta, pergunto pra você, quem você acha que o Oda tá se ferindo aqui? É outro personagem, o Shanks versus o Luffy, é a Cross Guild É algum outro personagem que vai aparecer pra lutar Deixa sua opinião aqui, na minha opinião é isso, é Shanks e Tite Jovens, cicatriz do ruivo aparecendo. Agora, o outro ponto que eu achei muito legal é ele se referir a tudo que vai acontecer agora como um grande Battle Royale. O que é um Battle Royale? Você está achando que é o um jogo aí, né? Vou jogar um Free Fire aqui, um Battle Royale. Tudo bem, <risos> dá para exemplificar dessa forma. Mas o termo Battle Royale é muito antigo, vem lá dos romanos, no Coliseu, onde eles colocavam diversos gladiadores lutando, se degladiando, até que somente um ficasse. De pé, é daí que surgiu o termo Battle Royale, então aqui o Ode está afirmando que teremos algo nesse ponto Que vai sobrar apenas um, só que aonde ele está se referindo a tudo isso? Grande frota, todas as tripulações, não, eu acho que ele está falando sobre os Yonkos Então vai ser Shanks, Luffy, Barba Negra e a Cross Guild, no caso o Buggy Acho que esse vai ser o grande Battle Royale e vai sobrar apenas um pra chegar ao título de Rei dos Piratas, né? Porque não tem como ele colocar muitos personagens nesse ponto pra se criar um Battle Royale, convenhamos. Ou ele vai fazer alguns de tripulações, pra sobrar apenas uma tripulação. Ele termina finalizando Espero Que Ninguém Morra. Isso pra mim, isso pra mim é uma bandeira é preta, eu acho que alguém vai morrer. Eu acho que alguém vai morrer. E sabemos que... O Shanks é quem carrega essa bandeira nas suas costas há muito tempo, é um personagem ligado diretamente ao Luffy, é o protagonista, tem relações com o Arba Negra que é um dos grandes vilões finais, eu acho que tem chances altíssimas dele vir a morrer, eu espero que não. Agora quando a gente fala em, em morte, o Oda, ele adora provocar mortes né galera, fala a verdade, aqui temos que entrar num ponto que é muito sério em relação a isso que ele faz. O Oda, ele adora provocar mortes, mas ele despreza realmente passar por elas. É, na minha opinião, a maior fraqueza do Oda em todo o One Piece. Porque afasta-se das cenas de mortes reais. Você não acredita que os personagens estão mortos até que passe durante muito tempo. Como aconteceu ali com o Izo ou mesmo o Ashura Doji. Então, esse problema é complicado. A revelação do Sal aqui de estar vivo... Vou falar pra vocês, não tem absolutamente nenhum impacto pra mim Porque, embora a revelação fosse um choque, uma alegria Como eu já houve tantas mortes falsas no mundo de One Piece O retorno do Sal realmente acaba caindo nessa pilha E se torna, um, claro, que ele não morreu de verdade, né? O que acontece, a gente fala que só tá morto quando vê o corpo Mas às vezes você vê o corpo o personagem volta Então assim, eu não tenho problema com a falta de mortes no mundo de One Piece Eu acho que o Oda, ele tenta trazer sempre essa mensagem positiva Que acontece dentro da série Eu tenho problema... É com a frequência de mortes falsas acontecendo para tornar as coisas muito convenientes, tá? Então, acho que o meu maior problema com One Piece é isso. A falta de morte não me incomoda, mas a quantidade de mortes falsas... E quando acontece realmente uma morte, como foi com o Isoia e a Shura do Uji, você não tem um impacto. Então, eu preferiria que o personagem morreu, ou eu coloca, nossa, ele tá realmente morto para você falar, caramba, ele morreu. Aí eu passar um monte de capítulo. Ah, o personagem já tá lá enterrado, já. E ah, o Kiko tá festejando ali, tá toda a galera. <risos> Festa. Onde é que o Pell sobreviveu àquela bomba? Não tinha como. Eu acho que esse é um dos maiores defeitos do mundo de One Piece. Não a falta de mortes em si, mas a quantidade de mortes falsas, o que tornam vazias as perdas quando elas realmente acontecem, né? A morte do Ace, a exemplo, foi uma morte muito impactante. Foi uma morte realmente que... É, todo mundo se emocionou, você chega a chorar em alguns momentos quando você vê aquela cena Porque você sabe que aquilo ali foi real, com o barba branca também Com o Shanks, não, o Shanks não vai morrer não <risos> Deixa o Shanks vivo, apesar que agora já, esse Battle Royale aí vai sobrar apenas um E eu, o Shanks tem possibilidades né galera Então temos um Battle Royale, ele flertando com a morte de personagens E dizendo que não vai acabar tão cedo, pra mim soa simplesmente... Incrível na reta final da série, eu acho que o vai dar o tratamento que ele sempre quis dar para a sua obra, não pode acelerar agora nos pontos finais mais importantes de todos, ele tem que explicar as coisas que estão aí abertas, os grandes mistérios que envolvem, não somente colocar balões de falas que deixam muitas coisas... Em aberto. Então que ele corrija os pequenos erros que aconteceu no arco de Wano e traga uma das sagas mais insanas da série. Essa é a mensagem do Oda. E pergunto pra vocês: Quanto tempo vai durar o One Piece? Ainda continua nessa coisa dos 5 anos? 3 anos? Vai passar de 5 Eu acho que chega. A série chega a 30 anos. Tá bom? Como saiu em 97, eu acho que o One Piece vai até 2027 O Oda ele não vai querer perder essa oportunidade de bater 30 anos Então vai esticar um pouquinho, eu acho que até 2027 podemos ter One Piece acontecendo A coisa do, do Battle Royale eu achei simplesmente maravilhosa, insana Gostei que o Oda tá indo para esse caminho Vamos ter lutas cabulosas demais para quem gosta de nível de poder Ou de ver fruta desperta, haki do rei, aquela aura mítica que todo personagem tem esse é o momento de acontecer todas essas coisas. Eu tô bem empolgado. Eu acho que o Battle Royale vai ser entre os John Faz mais sentido, afinal tem que sobrar apenas um é, pro título de Rei dos Piratas e até o. Aquela mensagem que ela fala do Barba Negra Quando sai o Jornal da Reverie Que ele fala, vamos ver quem vai se sentar no trono Quem vai ser o último Então já é o um indício que teremos esse Battle Royale Começando a partir desse ponto E mortes? O Oda falou que espero que ninguém morra Mas vai morrer alguém sim Quem você acha que morre daqui pro final da série? Minha opinião, Shanks, Garp Bandeiras negras sobre a sua cabeça Mas outros personagens podem acabar Dando suas vidas também para que Luffy consiga completar o seu sonho e é isso, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, deixe seus comentários Suas teorias aqui Eu adoro ler o que vocês escrevem E é isso, se curtiu esse vídeo, deixa um like Até a próxima, valeu por assistir, fui